Cinco, hein, no seu peito, xinga ela, xinga ela que ela tá acostumada já, pode xingar Uou, uou, uou, uou, uou, cadê geral? Vem ó, de novo, vem de novo, foi e sai ó Uou, uou, uou, uou, uou, uou. De costume, sabe que eu faço isso. E não adianta você me olhar, que hoje você tá de touca. Você disse que é punk, você veio da roda punk. Hoje é batalha de sangue, porque a nossa roda é outra. Você não vai entender, você não tá nos seus acessos. Eu sei que eu vou fazer, isso aqui eu tô possesso. Eu não queria batalhar com quem veio de casa, mas você me. Que faz parte do processo, e dane-se. Eu não vou ter nem uma compaixão. Vou matar, vou fazer o que eu quero na improvisação. Cê sabe que eu tô falando, que eu tô te dizendo. Cê é pequena no nível, no tamanho, eu não tô vendo. É tudo isso que eu tenho pra te trazer. Cê não sabe que eu vou te falar. Me vizinha é bem sagaz, Microfone na minha mão é sempre ponta de lança. Só que minha rima fura mais É isso Então faz aplicação nessa sessão Diferenciado É tudo que eu faço de coração Tem rima flow e tem entonação E pra ficar legal Também vai ter sua cara no chão Ô oh, louco, punca E aí, mostra pra ele também Pra que que você veio, punca Aí rapaziada, só um pedido, ó Vamos fechar mais a roda pra cá, ó Rapaziada que tá aí no fundo Faz favor, pode vir Tá calor, eu sei Mas vamos ajudar o ZNC a ficar a energia aí Ah, ah, ah Uh, e yeah. é, minha cara no show, mas não me importei. Muitas vezes eu caí, mas sempre eu me levantei. Então, meu mano, você não vai ser obstáculo pra mim. Porque hoje eu chego, agora é caso seu fim. Sabe por Porque você não tem argumento como MC Então eu quero ver você falar do desempenho Porque eu sei que tamanho aqui na altura eu não tenho Mas mesmo assim meu mano, aqui eu penso Eu posso ser pequena, mas meu talento é imenso Até porque aqui você nem me corrói Você pode furar sua lança, só que sua fura não dói Uh, uh, uh, uh, uh, uh uh, uh Acho melhor você vir respeitar minha cultura. Porque eu sou punk, tô no rap e eu mantenho a postura. Eu já tô cansada toda vez, esses mano vem desmerecer. Só que no meu corre, cê não tá pra ver, então é isso. Faz o seu que eu faço o meu. Até porque esse assunto é rap e você não desenvolveu. Você vem pra decorada, só que eu tô preparada. Por isso que na sua Tô transpirando, te bater é fácil Por isso que eu tô ágil Eu quero ver e me fazer forte, mas você é frágil Porque tudo tem dois lados e agora eu tô te virando do acesso Até porque você não é tropeço Até porque, meu mano, você é pequenininho Mesmo se fosse tropeço, não é pedra no meu caminho Mesmo se fosse meu mano, construir a minha muralha Até porque aqui eu represento na batalha Mas você é só da falha, você pensa Caralho, mano, toda vez que a punca tá na chave Sempre me atrapalha e aí Nivi, que atrapalha mesmo? Fala pra nós, Ai, conta ó, pra eu nós acho aí que não. não, eu acho que não, não, na verdade eu tenho certeza dessa porque pedra que atrapalha, a gente empurra pra quina É assim que a gente faz, é fácil de fazer Eu não vim fazer nada, eu não vim pra te desmerecer Eu não te desmereci, eu te ataquei Tô sendo isso é batalha do quê? Se não for de sangue, eu não sei Você quer um elogio? Vai lá pro seu Instagram Porque você vai morrer, não vai estar tá vivo amanhã Eu olho pra você, você tá afoito Aqui no Instagram é uma batalha, ninguém vai te dar biscoito Aí, acho melhor você ter uma resposta Gesticulação boa, mas a sua rima é bosta Então, por que você ganha com isso, é mímica? Eu não sei o que você quer, no ataque tento imitar Ou só vacilona não, porque esse é meu completo Eu não faço mímica porque o sistema só que é preto, quieto Eu falo com a minha voz, não com gesticulação Você não entende que essa é minha caminhão, essa é a minha visão Você sabe, tá da hora, olha a minha gesticulação, ensinando a sair lá fora é, muito barulho pra essa batalha Vocês ouviram as rimas, vocês mandam quem gostou da rima de Nivi, muito barulho. Oh! Diferentemente, quem gostou da rima de Punca muito barulho. Oh! Aí, vocês me fodem, hein? Aí, Nivi, oh! Punka. Oh! Bom, eu achei Nivi, Punka. Quer mão? Só pra tirar o, o, o, a Chico. dúvida. Tio Igor. O senhor pode contar pra gente?